É o bolo de chocolate mais famoso do mundo. Foi criado por um aprendiz em 1832 e hoje é o em emblema do negócio do histórico Hotel Sacher, onde mais de 270 mil bolos são assados cada ano. A receita original foi um segredo muito bem guardado pelo hotel, mas finalmente decidiram revelá-la. Hoje, faremos o bolo Sacher. Olá, sou Carlos Salgado. O Hotel Sacher, na Áustria, decidiu publicar uma versão aproximada da receita do seu bolo estrela, o bolo Sacher. Mas o um ingrediente secreto não foi revelado. Muitos afirmam que é uma combinação de chocolates de três países. A verdade é que o clássico bolo Sacher é um bolo de chocolate muito denso cortado ao meio, recheado com chaleia de damasco e depois salado com a mesma chaleia. Por fim, é coberto com uma espessa cobertura de chocolate. Se quiser ver o vídeo e a receita original do bolo SAKER, convido o a entrar no site do Hotel SAKER. Hoje vai levar a cabo a receita publicada pelo hotel. Vamos começar! Para o bolo vamos precisar de 130 gramas de chocolate amargo, de preferência com um teor de cacau superior a 55%. 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 100 gramas de açúcar em pó, 6 ovos, 100 gramas de açúcar granulado, 140 gramas de farinha multiuso e finalmente uma fava de baunilha. Se não tiver esse tipo de baunilha natural, use uma colher de sopa de extrato ou essência. Preaqueça o forno a 170 graus. Forra uma forma para bolo com cerca de 23 centímetros de diâmetro. É melhor cobri la com papel de cozinha. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Reserve para que adquira uma temperatura ambiente. Retira as sementes da baunilha. Bata em velocidade média a manteiga com o açúcar de confeiteiro e a baunilha. Se não tiver baunilha natural, use uma colher de sopa de extracto ou essência. Bata até ficar bem cremoso. Separa os ovos. Reservas claras. Incorpora bem as gemas à mistura de manteiga de uma a uma. Agora adicione o chocolate derretido e misturo um pouco. Bata as claras sem neve até ficarem firmes. Pode adicionar um toque de sal e uma colher de sopa de suco de limão no início. Assim que começarem a apresentar alguns picos, acrescente o açúcar granulado em três partes. Deve conseguir uma textura lisa e firme, visivelmente brilhante, Agora paneira um pouco de farinha sobre a mistura de chocolate e alterno um pouco de merengue, com movimentos suaves, repita o mesmo processo 3 vezes. Verta a mistura no molde, alise o topo, leve ao forno a 170 graus por cerca de 10 a 15 minutos com a porta do forno entreaberta, então feche a porta do forno e asse por mais 50 minutos. Quando estiver pronto, vire o bolo em uma gradinha e deixe esfriar por cerca de 20 minutos. Em seguida, retire o papel, vire novamente e deixe esfriar completamente. Para o recheio, vai precisar de 200 gramas da melhor chaleia de damasco do mercado. E eu usei todo o pote de 284 gramas de chaleia de damasco da marca Sandelford. Quando o bolo estiver frio, corte ao meio. Se não tiver cortador de bolos, pode usar este truque com imagem Coloque-os na faca para apoio e prossiga cortando delicada e firmemente. Aqueça a chaleia até ficar homocênea. Cubra as duas metades e coloque as juntas novamente. Agora cubra o bolo inteiro. Deixe esfriar. Na receita do hotel eles usam para a cobertura de chocolate 125 gramas de água, 200 gramas de açúcar granulado e 150 gramas de chocolate amargo. Mas como essa é a quantidade exata, pode não ser suficiente para o glacê. Então você pode dobrar a receita. Você pode guardar o que sobrou por meses e pode usá-lo como cobertura para claras ou profiteroles. Ferva 250 gramas de água e 400 gramas de açúcar por cerca de 5 minutos, até obter uma calda. Deixe a calda esfriar um pouco. Acrescente, aos poucos, 300 gramas de chocolate amargo, sem parar de mexer. Deve obter uma consistência espessa. Você tem que deixar esfriar, mexendo ocasionalmente, até atingir aproximadamente 37 e 34 graus Celsius. Com uma colher de pau, faça o teste de cobertura. Deve haver uma camada de cerca de 4 mm. Prossiga para a cobertura. Cubra rapidamente as bordas e depois o centro. Em seguida, alice o topo. e deixe a cobertura se cristalizar umas 2 ou 3 horas. No hotel colocam um selo como decoração. Esse bolo tem um gosto muito melhor no dia seguinte. Por ser um bolo muito denso, a tradição indica que deve ser acompanhado de um pouco de chantilly. O aroma e o sabor do chocolate e o damasco juntos são únicos. Espero que você possa preparar e saborear esse bolo em casa. Lembra que todos os vídeos têm versão em português, espanhol e inglês. Se você gostou do vídeo, por favor, meta like. E se gosta do meu conteúdo, por favor, inscreva-se para mais aulas de pastelaria e confeitaria. Obrigado por se juntar a mim e até a próxima.